Os palitos do Aras, segundo reza a história, são originais daqui onde nós estamos, no Palácio Marquês de Pombal, em Huaras. Por volta de 1783 começaram a ser comercializados fora do palácio, aqui em Huaras, quando foi criada feita a primeira fábrica dos palitos do Aras. E muito mais tarde, já muito recentemente, Houve dois irmãos, os irmãos Malato, o Carlos e o Rui, que eh, recriaram a, a, a receita, a original, assim pensam eles e assim pensamos nós, deixaram de o fazer e ficámos nós, o André, com essa receita. A Universidade do André, eh, onde neste momento é feito, são feitos os palitos do Euras, é uma universidade com uma longa história em é mais propriamente, em Santa Mar do Euras, tem 74 anos de existência. 72 dos quais, sempre na família André. Grosso modo, os ingredientes principais e que lhe dão um sabor característico têm a ver muito com a canela e o limão. É óbvio que depois há outros ingredientes, eh, nomeadamente o açúcar, que é óbvio, a farinha, entre outros, que leva... Como é que é feito? Depois de misturado de uma determinada forma os ingredientes, eles vão ao forno. Ao irem ao forno, vão uh, cozer como se tratasse de um bolo é o equivalente a um bolo macio, fofo e que depois de cozido, deixado de arrefecer, é retirado do, do tabuleiro e é cortado com a sua, já com o seu formato final em palitos e todo ele é cortado em palitos muito fininhos manualmente, daí também uns são um bocadinho mais grossos, outros são mais finos porque é muito artesanal, são cortados todos ao, ao, ao comprido e Voltam ao forno para torrar, tostar um bocadinho. Portanto, deixa de ser aquele palito mais mole do bolo e passa a ser aquele palito mais crocante, estaladiço, diria até um bocadinho duro, mas uma dureza própria do mesmo que teve a torrar e que, nos, e que ao comê-lo deixa. tem uma textura agradável. Não sei se também provocado pela própria textura que, que, que é um pouco esburacada tem uns buraquinhos que lhe dá ali um, um, não sei, uma reação na boca muito agradável, como hum, deixa-nos um, um, um gostinho na boca, que não tem mesmo mais nada a seguir para, para mantermos esse gostinho durante, durante um, um bom bocado. E então se esse palito for acompanhado com um bocadinho de 20 de carcavelos, é a combinação é o casamento perfeito. <risos>